Boa tarde, é, sejam bem-vindos e... É, boa tarde a todos e todas, é, meu nome é Karen, a gente está esperando né, o professor Ailton, ele já está entrando aqui, ele teve só alguns probleminhas técnicos, mas já estará conosco aqui em, em um minutinho, tá bom? Pessoal, é, o, o Ailton já está conectando aqui. Enquanto ele se conecta, a gente vai só colocar o nosso vídeo de abertura aqui, né? Que a equipe tinha preparado para a entrada e aí ele já inicia. Dentro de cada canto irapuru, existe o pedaço de um coração tabajara, pataxó e chupuru. Dentro de cada tronco forte de sapucaia e jatobá, existe a força de um toré, cariri, ticuna, bororo e guarani. Dentro de cada segredo e mistério da jurema, estamos nós. Somos o plano dos encantados e de Badzé que deu certo. O caminho que nos foi deixado será seguido e nele será plantado a força de uma raiz, para que outros troncos fortes sejam erguidos. É o resgate de tudo que nos foi roubado e negado. A todo tempo tentam dizimar nossa história, tentam impedir o direito de viver. Quem tenta descende de quem nos impedia do direito de ter alma. Somos nós, filhos de uma luta ancestral que nunca cessa, que nunca cala, e nem com balas são capazes de matar a ni. Não queremos e nem admitimos mais balas. Queremos salas de aula onde não nos tratem como folclore. Que os reais donos, pela terra que são suas, não mais implorem. E que nenhum território, ao ser invadido, seja nomeado nos livros como terras que o colonizador descobre. Não seremos mais só figuras. Somos o futuro que o passado tentou apagar. Nascidos sem aldeia, carregamos nosso chão no espírito. A invasão não calou nossos cantos. Os ventos sopraram aos tantos que era hora de guerra e de resistência. Não somos um erro aqui. Somos tudo o que os ancestrais sonharam. Do primeiro e até o último enfrentamento e todo tormento e lamento. Lavado e trazido no nosso sangue o sofrimento Terá o seu reconhecimento Somos almas indomáveis Espíritos livres Somos incatequizáveis O plano do colonizador fracassou A força não passou e nem vai passar Nem em 1500 Nem em 64 Nem em 2019 E nem em momento algum Somos terra e a terra não finda Terra não morre E nós e a terra somos um só E na Tec é Bateu de tão, Salve parentes. um sopro para o encantamento de todos. Nós estamos em Piracema, nadando contra as correntes para desovar nossas resistências. As palavras caminham pelos ventos, e num momento em que máscaras são essenciais, ousamos desmascarar uma ferida, o vírus do apagamento. Torés torrenciais pulsam e levamos em consideração todos os procedimentos e medidas profiláticas para a sobrevivência que requer a continuidade da nossa luta. A guerra está estabelecida desde que o vírus invasor chegou a estas terras em 1492. E a partir de então, temos configurado e lutado uma guerra invisível. Somos resistência de luta contra todo resquício de colonialismo. Somos também filhos desta pátria mãe hostil. Muitos de nós filhos e netos de estupros e de políticas de eugenia. A empatia é revolucionária. O etnocídio não é vitimicídio. É homicídio instantâneo, diário, introjetado por ações disfarçadas em falácias sociais de apagamento. Sejam todos bem-vindos a mais esta oca virtual de saberes. Aqui, o aprendizado transforma-se em força vital para o enfrentamento do apagamento ao qual somos submetidos que os encantados pulsem suas forças originárias em todos nós nesta oca virtual de saberes. Vamos ao enfrentamento, guiados pelo encantamento. O medo da origem é o mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância a glória, enchem o imaginário de quem domina. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Então, viva Zapata, viva Sandino, viva Zumbi, viva Teresa de Benguela, Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança, e eu tenho certeza que eles também cantaram o um dia. Chico Sainz. Viva índio Galdino! Viva Luta Mapuche! Viva Aritana, Juruna, Rauni, Marcos Veron, Marçal de Souza Tupaní, que deixou um legado. Nós já convivemos anos e anos com a civilização do branco. E já chegamos à conclusão de que quem tem interesse na vida do índio é o próprio índio. Chegamos ao fim da picada. E, nesta estrada, ou nós avançamos ou nos entregamos. Prenúncio do etno-ecocídio que devasta essa e outras manifestações da luta. Marçal de Souza Tupaini. Nosso esforço tem sido juntar os cacos nesse processo de destruição que enfrentamos. A palavra aptiru, do Pinaré, é a designação usual no Tupi para a reunião de gente para um trabalho em comum. Isso é Clóvis Caldeira, em Um Mutirão. Por isso que os nossos velhos dizem, você não pode esquecer de onde você é, e nem de onde você veio, porque assim você sabe quem é você e para onde vai. Isso não é importante só para a pessoa do indivíduo, é importante para o coletivo. Ailton Krenak. Sejam bem-vindos a todos, mais a essa edição ousada da TV Tamuí. Olá, boa tarde. Vocês me ouvem? Oi, Júlio. Júlio. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Eu tô com um Estamos pouco de dificuldade técnica aqui. Eu gostaria de saber se vocês estão. Boa tarde. Boa vocês tarde. me ouvem? Ouvimos, ouvimos, ouvimos, ouvimos, sim. Ouvimos, sim. É. Tem qualidade de som para que eu prossiga é, fazendo minha fala? Sim, sim. Está tá perfeito Que bom. Eu tive dificuldade aqui, é, o computador que eu ia usar pifou. Aí eu tive que buscar um outro equipamento e fazer a instalação dele aqui. Por isso eu me atrasei. Peço a vocês essa tolerância é, é, pelo meu atraso, tá bem? Eu sei que vocês estão... Já é, aguardando que eu fizesse um acesso meia hora antes para a gente ter um pouco mais de é, comunicação, até introduzir a minha fala, Júlio. Então, é, como é a dinâmica da nossa atividade agora? Vocês vão fazer ainda alguma fala antes da minha? Me introduzem. Quem é o meu anfitrião? Somos todos Somos nós, o o Brasil inteiro está carente da, da sua palavra. Você fique à vontade, Ailton, é uma, é uma apresentação solo, e que seja bem-vindo, né? e que todos os encantados guiem as nossas palavras aqui, principalmente as suas, que serão para a gente de grande aprendizado. Então, eu quero saudar todos os nossos possíveis... É, ouvintes eu não, não conheço a dinâmica desse programa, mas eu sei que nós estamos abrindo um seminário e para mim ah, os textos que me introduziram essa temática que nós estamos é, inaugurando aqui no seminário ela é muito importante ela nos convoca todo a uma atenção e e há uma reverência à longa história é, de negação e à longa história colonial que nos é, constitui é, essa comunidade plural de povos que, é, ao longo da, da jornada, nos trouxeram a essa configuração é, social, histórica, lembrando, estava ouvindo que antes um pouco de acessar aqui o meu sinal, o Júlio citava o nosso querido Tupaní, o Marçal de Souza nosso querido Tupaní que fez a sua voz se insurgir de uma ponta do Brasil para dizer que o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Quando eu me lembro dos ecos dessa voz do, do nosso querido Marçal de Souza é, gritando de um lugar distante, é, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Aquela voz e aquele corpo, aquele corpo se insurgindo no meio dessa cena é, latifundiária do Brasil, é, na ditadura, portanto, num tempo em que... É, invocar esse lugar é, dos povos originários era pedir para morrer. É, daquele tempo, daquela, daquele grito do Massal de Souza até agora, essa década é, já no século 21 é uma eternidade. Aconteceu muita coisa no caminho e talvez a mais significativa é, no, a, a, o evento mais significativo no caminho, nos últimos 40 anos, talvez desde a da fala do Marçal de Souza tenha sido a mobilização que a sociedade plural no Brasil fez para a gente é, acabar com aquela ditadura que estava nos, a, nos gastando a todos, mutilando a todos e inaugurar um novo período na história desse nosso país, que foi a constituinte de 1987-88, que nos possibilita um debate como esse. Então, é muito importante que a gente não é, esqueça a, o processo histórico é, e saia desse momento que nós estamos agora para uma discussão sobre a configuração dessa sociedade plural no Brasil, onde a, a constituição de termos como é, pardo, mestiço, caboclo e todas essas outras é, categorias, que foram se instituindo dentro do colonialismo, é, que elas não sejam só uma citação, mas que elas sejam percebidas com todo o seu peso é, histórico e com toda a sua profunda violência é, colonial, é, que, que nos exige olhar também a questão do racismo, o racismo estrutural, como é hoje é, percebido, aquelas marcas que, desde o século XVII, 18 foram carimbadas nas nossas peles como ferro de marcar animais. Como esse ferro que marca o boi, o cavalo, elas marcaram os nossos corpos desde o século XVII, 18, e, para dar uma, uma linha do tempo ao nosso encontro, seria interessante lembrar a carta do Caminha. É, alguns historiadores é, buscam lá naquela carta do Caminha uma boa é, marca do tempo, uma boa ponta de partida no tempo, na história colonial, e também na, na história do desencontro que foi a chegada dos europeus no continente americano, é, para localizar essa expressão pardo. É, o, a carta do Caminha, buscando um, uma imagem para comunicar a coroa portuguesa, a coroa né, dos reis católicos, é, sobre esse achamento de gente diferente, aqui no continente, eles teriam, ele teria dito que nós éramos de cor parda. É, encontraram um agente de cor parda. E essa gente de cor parda que foi encontrada aqui é, no continente é, são exatamente os índios, esses que vieram ser chamados também de índios. É, nós sabemos que ao longo da história, essas variações é, foram negro da terra, índios, é, foram ganhando diferentes conotações, diferentes sentidos, com o objetivo óbvio, claro, que era o de nos diferenciar daqueles homens brancos que vieram para cá trazendo as marcas coloniais que foram distribuídas depois em todo o continente americano, essa Pachamama ou essa Abiayala, como cada um de nós melhor se sente é, contemplado. É, eu fiquei pensando que antes da gente chegar numa disputa sobre a, o acerto ou não desse termo está presente nas nossas é, Relações sociais no século XXI, seria importante dar uma olhada lá atrás, como é que essa marca foi impressa aqui no continente americano. E seria bom lembrar, por exemplo, que as coroas europeias, né, Portugal e Espanha, é, se utilizaram para além das fronteiras disso que veio a ser o Brasil, essa marca para distinguir os povos nativos no continente. Na América Espanhola também foi usado esse termo pardo para distinguir diferentes castas, diferentes categorias de povos originários de acordo com o sistema de servidão a que eles estavam é, submetidos ou de acordo com o sistema de negociação que era feito entre o poder colonial e os povos nativos. Eu estou fazendo esse breve comentário sobre as fronteiras extra-colonial aqui é, de Brasil e Espanha, para que a gente possa compartilhar com os nossos. É, parentes, amigos, ouvintes, quem estiver nessa conversa invisível, que nós estamos fazendo usando uma tela, através dessa tela a gente fica imaginando quem está nos ouvindo do outro lado. É uma ficção. Mas vamos imaginar que quem está nos ouvindo sejam todos interessados nesse assunto. Interessados positivamente em entender ah, como nós chegamos... A, a virada do século XX, é, em que éramos contados, dentro dessas fronteiras do que nós entendemos que é o Brasil agora, como negros, pardos, brancos e índios. E que os, os estudos, né, os, os, os sociólogos, os antropólogos, os historiadores, Cada um deles é, se utiliza dessas categorias em diferentes sentidos também. É claro que, quando um historiador olha, ah, que Caminha nos descrevia como pardos, e, nesse sentido, é, é uma expressão é, equivalente a nativos, a gentios ou índios, um historiador pode usar esses termos, folgadamente, sem criar muito conflito, um sociólogo já vai é, ter um pouco mais de precisão quando ele estiver falando de negros, pardos, índios, mestiços. Então, esses, esses, essas marcas, essas terminologias que eu estou chamando de marcas aqui, elas eram alternadas de acordo com o contexto histórico e com o contexto político também. É claro que alguém é, no século XIX, conversando lá com, com José Bonifácio ou com algum colega dele, é, se ele dissesse ah, aquele cavaleiro ali é pardo, eles estavam se referindo à classe social que aquele sujeito pertencia. Eles não estavam falando da cor. O Caminha estava falando da nossa cor, quando ele falava pardos. Aquele sujeito, no século XIX, quando se referia aquele cavaleiro ali, é pardo, ele estava dizendo de que classe social aquele sujeito era, porque aquele sujeito podia ser filho de um homem branco com uma mulher indígena. Aquele sujeito podia ser filho de um homem branco com uma mulher negra. E aí se tratava de uma situação que conjugava a mestiçagem e o lugar social que aquele sujeito agora ocupava. Então ele era chamado de pardo. Mas aquele mesmo sujeito, no mercado, dependendo da situação que ele tivesse envolvido, ele podia ser chamado de negro. E nesse caso, negro e pardo ficava muito próximo da das categorias, das marcas que podiam ser é, impressas num sujeito, numa pessoa. E é muito interessante é, ressaltar isso num sujeito, numa pessoa, porque ela é individual. Você não vai se referir a um grupo de pessoas, como fez o Caminha na carta dele, que dizia, eles são pardos. Aí éramos todos nós. No, desenro... no desenrolar da história, essa marca vai começar a passar a ser uma marca individual, individualizante, pessoal. Ela vai ser indicada naquele sujeito, de acordo com os deslocamentos, de acordo com a, a mobilidade que aquele sujeito vai ter dentro daquela sociedade colonial. Dentro da sociedade colonial brasileira, ser pardo era escapar de uma condição, é, ali, no 1700, até o final do 1800, de uma situação de um corpo que podia ser escravizado, uma peça que podia ser negociada no mercado, em algum lugar, agarrado no Pará e vendido, por exemplo, em Salvador. Um corpo que podia ser pego é, na Mata Atlântica e vendido em alguma cidade, do Planalto Paulista ou em algum outro lugar para trabalhar no engenho. Quer dizer, era um corpo disponível que podia ganhar uma marca naquele momento ali. Você era pardo. E talvez na altura dessa conversa nossa, que já está ganhando um pouco de movimento, um pouco de é, é, familiaridade, a gente pudesse dizer que desde o século XVII, até a virada do século XIX para o século XX, no Brasil, o sentido de ser pardo está associado àquela expressão que, à noite, todos os gatos são pardos. Na longa noite colonial do Brasil, todos os pardos podiam ser agarrados, presos, jogados na parede ou vendidos, porque eles podiam passar rapidamente da condição de pardo para a condição de negro ou de preto. O preto, o negro, o pardo são conotações que tinha até o final do século XIX que se estendeu um pouco até entrar no século XX. É, a história tem essa ambiguidade. Né? A, a Lília Schwartz, num texto dela sobre é, essa ambiguidade da história, ela diz que nós ainda estávamos, até ontem, vivendo o século XX, que o século XX invadiu o século XXI com todas as suas é, contradições. Quer dizer, tudo que a gente não queria mais carregar junto com a, com a gente veio nos acompanhando feito um rabo até entrar no século XXI. Da mesma maneira que mesmo com toda a movimentação é, interna à sociedade brasileira, com a abolição da escravatura, por exemplo, até no começo do século XX ainda tinha gente vendendo e comprando corpos negros e corpos indígenas dentro desse ambiente cheio de é, amb ambiguidade, onde um pardo podia ser uma pessoa indígena ou podia ser um negro. E ele podia ser vendido. Então faz muita diferença, né meus queridos amigos, parentes, colegas que estão me ouvindo, faz muita diferença você estar numa situação que se te apontarem como pardo, você tanto pode ser agarrado e vendido num, numa feira, ser morto, porque esse corpo é um corpo totalmente é, vulnerável a, ao julgamento do poder instituído e que esse poder instituído é branco. É, se tem uma coisa que nós não precisamos ter nenhuma é, discussão acerca da cor do poder, no caso aqui do Brasil, é que o poder aqui é branco. Sempre foi. O poder é branco. Então, qualquer corpo que não reflete de cara essa imagem, ela é uma imagem sujeita à manipulação e a diferentes é, apropriações. É muito importante que a gente possa ter um tempo na introdução desse debate... De é, boa vontade e disposição para ouvir, para pensar, para estabelecer comparações históricas, para que a gente não faça é, um gesto é, vazio de sentido do ponto de vista da história, é, entendendo a questão é, na perspectiva é, política, né? entendendo todo o trabalho que já foi feito é, ao longo, talvez, dos últimos 100 anos por historiadores, sociólogos, antropólogos também, mais recentemente, é, na busca de esclarecer o debate é, interno ao colonialismo sobre essa questão que, em, em tese, é racial a questão racial no Brasil, em tese. Mas que quando você vai aprofundando o debate, você vê que ela é uma discussão também ideológica. Ela é racial, mas ela é também ideológica, política no sentido racial e ideológico. Uma pessoa sozinha ela pode escolher se ela quer ser negra, parda, mestiça, uma pessoa sozinha. Mas se essa pessoa se constitui num sujeito coletivo, se ela pertence a um coletivo, a uma comunidade, a sua escolha está vinculada a um debate e a uma escolha coletiva também. Eu tenho dito em, em algumas oportunidades públicas de que eu me constituí desde sempre como um sujeito coletivo, eu cresci é, pensando é, na possibilidade de pessoas que pertencem, que se implicam umas com as outras, e que essa experiência ela não me deixa fazer escolha sozinho, ela sempre implica é, num sentido de, se cabe as outras pessoas que contam para mim, naquela greta, naquela fresta que eu vou pular. Cabe todo mundo junto comigo? Se não couber todo mundo junto comigo, eu vou me colocar diante de uma questão é, que precisa ser debatida até que a gente é, crie as condições para que quem, essa constelação de seres que me constitui possam passar naquele é, lugar. Eu me lembro de uma de uma questão que aconteceu talvez nos últimos 20 anos, que ilustra bem esse meu desejo de compartilhar com vocês a base para essa conversa que deve evoluir quando a gente for discutir melhor o que o censo, o que o IBGE chama de pardo, preto, negro, amarelo e branco, né? que são as categorias que o, que o IBGE... É, põe no questionário, eu até abri aqui, né? por pardo é entendido a pessoa que possui ascendência étnica de mais de um grupo, ou seja, mestiço. Essa miscigenação engloba descendentes de negros e brancos, descendentes de negros com indígenas, descendentes de índios com brancos. Vamos considerar que é, isso que está que descrito aqui como o entendimento que o IBGE eh, toma para nos contar como população eh, no Brasil, ela é uma, uma descrição eh, das situações que eh, engloba quase tudo que eu eh, procurei trazer desde que o Caminha disse que nós somos pardos, ou éramos pardos, quando ele avistou os nossos antepassados na praia, e como que esse pardismo né? esse veio evoluindo ao longo do tempo, veio se desenrolando ao longo do tempo, e como que coletivos de pessoas que viveram dentro da história adotaram em diferentes épocas a estratégia de serem pardos para ficar vivo, ou a estratégia de serem pardos para escapar a uma condição subalterna, a uma condição de é, fragilidade. E que ser pardo naquela situação podia ser uma vantagem para aquele coletivo, porque se eles fossem índios, eles eram também é, sujeitos a uma outra apreciação, que era eles eram gentio, o gentio, o gentio no Maranhão. Em algumas épocas, era o sujeito preferencial para você agarrar e vender como escravo. Muitos paulistas saíam em bandeiras e entravam para o sertão para agarrar exatamente o gentio. Se você agarrasse um punhado de gentio para vender e, sei lá, um padre é, como o, aquele lá do Maranhão, padre Vieira, é, fosse informado ou pudesse estar metido na situação, ele ia dizer, não, você não pode escravizar essas pessoas. Tem uma carta do rei que diz que o gentio tem que ser respeitado na sua... É, Autonomia naqueles sítios, naqueles lugares onde esse gentio, no caso, gentio índio, nativo, ele não pode ser abusado nesse território, nesse lugar onde ele vive. Enquanto ele estiver vivendo aí, ele tem que ser respeitado nesse lugar dele. É, tinha essa, essa, esse recurso de proteger a vida daquelas pessoas, porque o rei disse que não podia escravizar diretamente aquela gente, porque eles eram gentios. Mas se eles fossem pardo, de repente Pardo podia ser, porque Pardo tinha essa ambiguidade de não ser mais aquele gentio que até 10 anos atrás, 20 anos atrás, essa pessoa, esse coletivo, carregava essa condição de é, vulnerável, né? essa condição vulnerável e que era estabelecida, que era determinada por um outro, ela era determinada por um branco que estava em algum lugar lá do outro lado do oceano, mas que podia mandar uma carta dizendo agora matem os gentios, e deixo... agora matem os nativos e deixem os pardos vivos. Então é interessante, gente, entender que lá pelo século XVIII, muitas famílias nossas é, adotaram essa... É, expressão de serem pardos, viver nessa condição de pardos, para não serem escravizados ou mortos. É, quem, é, quem leu história, né? quem lê a história e quem escuta a história dos nossos antepassados sabe que essa ocultação ela foi é, um recurso é, para a sobrevivência de muitos coletivos, de povos originários, aqui no, nesse território que foi se configurando cada vez mais é, como um lugar estreito. Né? Até concluir a demarcação das fronteiras internas todas, a, a violência que é, nos imprimiu é, a, as identidades ela vinha antes do, do, do que qualquer outra reflexão. Quando nós viramos o século XIX para o século XX, é, principalmente na região sudeste do Brasil e, obviamente, no Nordeste, já estava muito bem configurado aquilo que o Euclides da Cunha, é, Euclides da Cunha vai é, descrever no seu é, clássico Os Sertões, onde ele vai dizer quem é o caboclo, né? quem é o caboclo e o sertanejo. E, de novo, sob apelidos os mais variados, os nossos antepassados vão mergulhar em outras, é, digamos, identificações, onde é, sertanejo e caboclo vão também é, esconder... É, Identidades, vai esconder identidades. É, alguém já disse que a, a capacidade desses nossos antepassados de criar é, estratégias de sobrevivência diante do inimigo, elas são tantas que nós ainda vamos ter que... É, nós que sobrevivemos, nós que estamos vivos até agora, Vamos ter que estudar muito, trocar muitas notícias entre nós, para que a gente possa ter um pouco mais de conhecimento sobre as muitas estratégias que foram desenvolvidas por povos originários para escapar ao genocídio. O genocídio. E, considerando todos os cortes é, de classe, é, de aqueles de classe e aqueles de raça escapar de todas essas é, violências exigia um, uma sabedoria e uma relação com o território, com a memória, com a própria identidade. Quantos de nós já não escutou alguém dizer, ah, é, nós fomos proibidos de falar a língua, e, então todo mundo é, parou de falar a língua, é, só falavam a língua dentro do ritual. Só no toré ou só em algum, algum ritual, numa benção, é que falava a língua. É, nem dentro de casa, no, no contexto local, podia falar a língua. A gente ouve isso ainda hoje em muitos lugares. Né? Nos seringais, onde famílias inteiras de pessoas é, retiradas das suas aldeias ou dentro dos seus próprios territórios que foram transformados em áreas de exploração dos seringais, era proibido qualquer prática que constituísse identidade. Fosse um ritual a bebida, o, o feitiço o preparo de alguma bebida, as marcas identitárias, tipo pintura, os adornos, era tudo proibido. Você era transformado num corpo sem identidade para servir aos patrões nos seringais. A experiência dos seringais em Rondônia, no Mato Grosso, no Acre, no Amazonas, mesmo em regiões como o Rio Negro, onde os patrões tinham domínio total sobre a vida daquelas comunidades, daqueles coletivos, ali a última coisa que você podia pensar era falar a língua ou fazer algum rito próprio da sua cultura. Então você era transformado em caboclo. É por isso que na Amazônia inteira, em vastas regiões da Amazônia, ainda se é, utiliza o termo ah, do outro lado do Igarapé, ali, tem os caboclos que vivem lá. Ah, a terra dos caboclos é ali. Ou oh, os caboclos estão lá. Então, esses caboclos que acabaram é, estando presentes também é, nas festas populares, né? Lá no Parintins, lá, o que, que tem lá? Não são os caboclos? É, aqueles bois lá. Os bois são bois. Festa de caboclo. É... Em muitas regiões do nosso país tem as festas de caboclo. O que são caboclos? Nós estamos falando de pardo, né? E o que são então essa gente que atravessou o século XIX, século XX, que habitou o século XX é, nas sociologias, né? Nas narrativas constituídas e tal. Caboclos, sertanejo e são tantos as, os truques coloniais que foram é, armados, as armadilhas que foram instituindo esse lugar social do que nós chamamos hoje, e o IBGE também né, chama, de pardo, que abriu um debate agora, no mês de abril, em 2021, sobre esse termo, é, uma disputa em torno desse termo, precisa levar em conta a, a demarcação ou um evento que a gente chama de A Descoberta Feita por Nós, no Brasil, que eu é, indiquei uma vez que ela aconteceu na década de 70 e 80 feita por nós, por nossos povos, quando diferentes eh, lideranças do nosso povo decidiu eh, se levantar a partir daquela voz do Marçal de Souza, o Brasil não foi descoberto e foi invadido, e os que, que ainda estavam vivos decidiram reivindicar um lugar nesse país. A reivindicação desse lugar abriu para muitas questões, para além é, da, da questão é, de ser ou não ser pardo, abriu para uma questão que é sobre o direito desses povos que sobreviveram ao genocídio. E esses direitos foram configurados na nossa Constituição, num capítulo inteiro, que é o direito dos índios, né? o direito dos índios na Constituição brasileira. Esse evento, na longa história colonial, ele é um evento que rasga a linha, institui uma outra base para que uma pessoa de um povo indígena se levante e põe em questão todas as outras relações que se constituem é, entre esses povos originários e o poder branco instituído aqui no continente, e, e o poder branco instituído aqui nessa República do Brasil, onde nós passamos a figurar num debate com outros grupos sociais, com outros coletivos, onde nós passamos a ser percebidos também como uma presença que não estava mais aqui temporariamente, como era cogitado de que nós íamos ou nos integrar ou íamos morrer. Até a década de 70, o Estado brasileiro tinha um projeto que era de emancipação. O projeto de emanci emancipação abrangente ele ia determinar se nós podíamos continuar reivindicando uma identidade, uma diferença em relação às outras pessoas no Brasil, ou se a gente ia ser simplesmente integrado, integrado à força de trabalho, integrada a isso que se estabilizou como o brasileiro. Outro dia, num debate público, eu disse que o brasileiro é ninguém. Quando você convoca a discussão, levando em conta, inclusive, o que os historiadores e sociólogos todos é, concordam, que constitui hoje essa planilha que o pesquisador do IBGE vai à porta de uma casa perguntar se você é negro, branco, pardo, negro, branco, amarelo, indígena, pardo, é, que são as cinco é, questões que são apresentadas para a pessoa responder. É, eu estava lendo um artigo para me atualizar para a nossa conversa, onde dizia que o, o pesquisador, diante da resposta é, de, um, é, de um domicílio né, alguém que está no domicílio, de que a autodeclaração que será feita, a pessoa diz, é, ele é preto ou pardo. Aí ele vai ser informado, não, preto e pardo não é a mesma coisa. É, a pessoa pode, para atender a pergunta do IBGE, responder se ele é branco, amarelo, Preto, branco, amarelo, negro, pardo ou indígena. Vamos lá. Branco, amarelo. Depois você tem a possibilidade também de ser negro, pardo ou indígena. Desde quando o IBGE adota essas cinco é, possíveis é, identidades é, para os brasileiros. É Exatamente coincide com essa discussão é, sobre a história do Brasil, que teve uma descoberta quando o Caminha disse que nós éramos nardos, e uma outra quando nós mesmo a partir da convocatória de, de nossos, é, nossas lideranças e eu mencionei e foi muito bem-vindo a lembrança do Júlio sobre a frase do Marçal de Souza que nós decidimos que isso aqui não foi descoberto então nós descobrimos nós decidimos descobrir o que é que tem aqui e essa descoberta que eu digo que é a segunda descoberta que está valendo é quando nós botamos em questão esse arranjo doméstico sobre quem é preto, branco, índio, amarelo, negro, e como que essa história foi se constituindo politicamente. Como é que é o ambiente do debate, da disputa política interna entre nós, que foi definir, por exemplo, que 30% da população do Brasil que se declarava pardo vai ser questionada pelo movimento negro no final da década de 70, 80, e onde pessoas, é, lideranças do movimento negro, ou próprio, vocalizando o próprio movimento negro, ou intelectuais negros, sociólogos, economistas, gente trabalhando em várias instituições do Estado brasileiro, conclui que eles deveriam trazer para dentro dessa estatística que contava a população brasileira, a declaração de pardos como negros. Então, essa, essa expressão que na, na longa noite colonial é, todos os gatos eram pardos, ela foi percebida pelo movimento negro como uma, uma oportunidade de é, tensionar o debate racial dentro do Brasil, convocando os pardos a se declararem negros. Essa contagem de que negros, que pardos são negros, ela entra em diferentes é, contextos, com pesos diferentes. É, quando... É, uma estatística quer mostrar, por exemplo, que negros ganham menos do que os brancos, essa estatística vai contar todo mundo, pardos, morenos, mulatos, de qualquer outra tonalidade de cor, como negros. Quando uma estatística precisa tensionar e mostrar como que o racismo incide sobre os corpos negros, de uma maneira preferencial em relação aos outros corpos, os pardos viram negros. Então eu acho que é interessante a gente entender que agora nós já estamos pisando um terreno, que é o terreno da disputa política, ideológica, política, acerca dessa categoria que o IBGE nos últimos 30 anos Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que o IBGE passa a fazer uma clara orientação sobre a formação do povo brasileiro, em que a, a declaração de pessoas que antes se apresentavam como pardos, passa a integrar uma... É, estatística, é, em que são contados como negros, a população negra no Brasil. E, para trazer para o ambiente mais é, amigável o debate, é, a gente sabe que, nos últimos anos, tem havido uma manifestação é, interna mesmo a essas diferentes condições de pardos, negros, pretos, em que um movimento cultural forte insiste em que não é politicamente correto você se referir a um conjunto é, dessa comunidade da diáspora, né? pessoal que, que foi trazido da África para cá, é, escravizado aqui, que não é praticamente correto se referir a eles como negros. Muitos preferem que digam que eles são pretos. E principalmente o pessoal que ocupa a cena cultural é, no país, tem uma grande parte deles que é, se pronunciam dizendo eu sou preto, é a voz dos pretos. E alguém diz que a questão de trazer para o contexto brasileiro o debate sobre vidas negras, vidas negras importa que ele tem uma forte influência dos debates que acontecem internamente nos Estados Unidos em relação à questão racial. Que os negros nos Estados Unidos Nunca foram contemplados por nenhuma ambiguidade em relação a essa coisa de mestiçagem, de ser pardo, de ser criolo, de ser caboclo. Nunca teve essa ambiguidade. O racismo branco nos Estados Unidos, ele corta reto. Né? Um negro não anda no ônibus que o branco está. O negro não entra no restaurante que o branco está. Então, uma apartheid brutal separando... Brancos, de negros, não deixou nenhuma ambiguidade sobre o lugar dos povos indígenas naquele país. Não tem nenhuma ambiguidade sobre quem é negro, quem é índio e quem é branco nos Estados Unidos. O racismo lá ele não deixa espaço para nenhuma estratégia é, que um ou outro é, grupo desses possa é, produzir. Na América Latina, a colonização espanhola, e no Brasil, a colonização portuguesa, e o desenvolvimento dessa história colonial, que nós já perpassamos do século XVII, século XIX, virando século XX, quando a República Brasileira, ainda considerando a possibilidade de desaparecer com esses povos originários, criou o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, que vinha substituir algumas cartas da coroa, algumas orientações do império sobre como tratar esses sobreviventes da guerra colonial, que somos nós, sempre entendendo que é, o, o projeto colonial ele primeiro supõe que ele vai aniquilar os o povo original, originário. Se ele não conseguir aniquilar, se tiver que sobreviver alguns, ele vai domesticar, vai colonizar, vai botar a sua cultura. Ele vai fazer aquilo que ficou configurado agora é, no século XX como é, um etnocídio. O etnocídio é você deixar os corpos vivos impedidos de serem quem são. O genocídio é matar o corpo, o espírito, o ser. O genocídio. O etnocídio pode deixar todos nós vivos, com vários apelidos. Então alguém diz que a... absorção de um contingente de cerca de 40% da população brasileira que até 50 anos atrás se declarava, e o IBGE contava, como pardos, e o planejamento de política pública no Brasil considerava que eles eram pardos, trazer eles para dentro das estatísticas como parte da população negra, alguém disse que foi um... Uma espécie de genocídio, é, que eu acho um exagero, óbvio, uma banalização do termo genocídio, mas que ali esteja acontecendo alguma coisa parecida com etnocídio, seria razoável entender assim, como uma violência, uma violência que, dentro do movimento da história, deixa aparecer e faz desaparecer grandes contingentes de povos de... Comunidades que numa penada deixa de ser. Então, é importante a gente olhar que nós estamos é, pisando em território é, exclusivo. É claro que o movimento indígena é, precisa é, dar conta de que essa disputa ela já foi instalada há muito tempo e que, por razões próprias, a nossa. Luta, a gente não teve é, ainda, é, nós não tivemos ainda energia, não tivemos ainda é, condições de é, configurar é, do ponto de vista interno a, a questão política no Brasil, ao debate também é, das alianças entre os diferentes movimentos é, sociais e políticos. A questão de que quando o Brasil foi se modernizando e nos últimos 30, 40 anos foi obrigado a imprimir políticas reparatórias, né? o movimento negro mais engajado politicamente e com uma expressão muito maior do que a da presença indígena nesses debates, seja nos partidos políticos, seja nas instituições republicanas, conseguiu influenciar muito mais as mudanças ao ponto de que, quando foi definida a política de cotas, ela foi estabelecida primeiro para os negros. E para os índios era uma coisa subsidiária. Foi atrás, meio, meio acompanhando. E há alguém que entenda, como a Dayara, é, a Dayara Tucano, que fez a, a dissertação de mestrado dela na UNB, tratando exatamente dessa questão é, que, que tramita ali entre a, a diferenciação é, no campo das reparações entre negros e índios, onde ela diz que todo o avanço, é, todo o avanço jurídico, todo o avanço jurídico e, portanto, legislativo sobre o tema, avançou porque o movimento negro, né, as, as, as, as, as, é, os sujeitos políticos, né, as personalidades do movimento, negro, no, do movimento negro, as lideranças do movimento negro, desde Abidias do Nascimento, passando por Benedita da Silva e todas as outras lideranças é, do, do, é, do movimento negro é, criaram condições de mudança é, que foram atender às suas demandas. Por exemplo, em relação à questão das cotas, inclusive no mundo do trabalho também. Em vários campos da vida, essas mudanças, elas obviamente quem estava reivindicando eram era o movimento negro eram diferentes diferentes forças que expressa essa demanda do, do, do povo negro né é, ele buscou conquistas em que os povos indígenas foram é, beneficiados nesse movimento histórico pela vanguarda do movimento negro. Então, nós somos, de certa maneira, nesse debate sobre a questão da identificação de uma parcela muito grande é, da nossa população, que se apresenta no censo como pardos. Se a gente quiser abrir um debate sobre essa questão com essa parcela da população que se autodeclara pardos, a gente precisa ter muita... É... diplomacia, respeito com a luta histórica, vários segmentos que formam esse vasto campo do povo brasileiro, como dizia o Darcy Ribeiro, né? o Darcy Ribeiro gostava de se referir a um povo brasileiro. E às vezes eu fico pensando no que o Darcy Ribeiro imaginava quando ele falava povo brasileiro. Se ele imaginava que era alguma coisa que fazia subsumir os pardos, caboclos, todo mundo numa identidade que algumas pessoas insistem em fazer ela é, emergir dessa história toda, mas que eu, até hoje, tenho dificuldade é, de reconhecer a, a sua constituição mesmo, povo brasileiro. Se o povo brasileiro são negros, índios, pardos, brancos, amarelos, todo mundo, nós estamos agora... É, no contexto político em que nós vivemos no Brasil, em que um ministro diz que eu não suporto ouvir a palavra povos indígenas, e que o presidente avalia que uma comunidade quilombola deve ser calculada por arrobas, que nós somos animalizados na estatística do Estado brasileiro, a minha pergunta é que povo brasileiro é esse que alguns autores, sejam antropólogos, sejam historiadores ou sociólogos, insiste em invocar, como se fosse uma entidade assim, espírita, que a gente invoca e ela baixa. Né? E, no meu caso, eu gostaria de ver ela acender. O que, que é isso, esse povo brasileiro? Então, se, o, se na longa noite colonial, a, o Estado colonial que perdura sobre manipular essas categorias para nos impedir o empoderamento, como agora, em que nós podemos assumir o risco de ser quem somos, vamos perguntar para os nossos irmãos, que são chamados de caboclos, que são chamados de sertanejo, que são chamados de pardos, em vastas regiões desse território, como que nós vamos convidar esses nossos parentes para perguntar para eles, é, vocês ainda se lembram quem são? Porque a gente sabe que essas categorias foram criadas para ocultar nossa identidade e para apagar nossa memória. Vocês ainda sabem quem são? Nos últimos anos eu tenho tido muita alegria. Eu ando por algumas regiões desse país que... É, Todas as cartilhas de história é, ensinavam é, nas escolas para os meninos e rapazes da minha geração, eu estou com 67 anos, mas todos aprenderam que no Ceará não, tem, não tinha mais índio, que no Piauí não tinha mais índio. Então, eu fico muito feliz quando eu ando por essas regiões do nosso país e meus amigos dizem, não, aqui todo mundo é indígena, aqui não tem branco, só tem alguns brancos. Mas nós somos um, um povo de extrato é, nativo, nós somos do cariri, nós somos... É, potiguara, nós somos tabajara, e essa memória de quem são, como diz uma, uma mulher é, potiguara, escritora e professora da Universidade Federal é, da Paraíba, num livro muito bom para todo mundo ler, que tem o título de Memória de Nós. Vilma Martins é autora de Memória de Nós. É uma historiadora, é uma especialista em literatura e rastreou toda a literatura colonial, desde a Carta do Caminha até os viajantes né? o, aqueles viajantes como. É, que dirigiram as expedições. É, naturalistas, que tinham anotações e que escreviam sobre nós, assim como os clérigos, né, os, os, os padres, os bispos, os religiosos, as ordens religiosas faziam muito registro. Eles tinham também seus, é, seus arquivos históricos. Alguns deles foram levados lá para Portugal ou para Espanha, mas muitos registros tem aqui. Uma historiadora também que se debruçou sobre esse período, que, que é a Maria Leônia, né? a professora Maria Leônia Rezende, daqui da Universidade Federal de São João del Rey, e pesquisadora da Universidade Nova de Lisboa. Ela já me convidou para participar de debates sobre essa questão, então, tem uma vasta bibliografia, para quem quiser aprofundar é, é, informações e, e debates sobre essa questão, que é iminentemente uma questão racial, e ela é uma herança colonial pesada, que nós vamos ter ainda que diluir ao longo do caminho, com a presença hoje muito expressiva de jovens indígenas nas universidades, com a possibilidade de pensadores indígenas, intelectuais indígenas, constituir um campo de debate com outros segmentos da nossa sociedade, assim como é, o movimento negro foi capaz de formar quadros para disputar e debater nesse campo de políticas públicas, aquilo que foi conquistado até agora, nós não podemos é, abrir um debate que não leve em conta a consideração, o respeito aos outros segmentos que lutaram para que a gente pudesse ter hoje a questão das cotas, que ela é uma questão, uma conquista muito importante, ela é bombardeada pelos nossos inimigos, os racistas não querem que prevaleça uma política de cotas no Brasil que permita que jovens é, negros, indígenas, acessem essas, as instituições de ensino, em que a questão de ir para a universidade agora é só um pequeno passo, que vai ter que ser seguido de outros passos, para que a gente possa, pelo menos, é, alcançar um pouco daquilo que se chama reparação histórica de todos os danos que o nosso povo, tanto indígena quanto negro, é, sofreu. Sendo que a, o prejuízo dos povos originários foi tão dramático que a gente quase que foi extinto como parte da população brasileira. E não podemos nos esquecer que a gente tem um Estado brasileiro genocida e que esse governo que está aí gostaria de matar todos os índios. Então a gente tem que ter sabedoria, tem que ter responsabilidade para abrir um debate sobre a questão da contagem que o IBGE e que os estudos é, sociais no Brasil fazem de pardos e indígenas. Se nós queremos é, perguntar a esses nossos irmãos que se declaram pardos, se eles é, estão dispostos a discutir uma maior inserção das suas lutas no campo é, das políticas do Estado brasileiro em relação aos povos indígenas, nós temos que saber abrir esse debate com respeito, com dignidade, sem nenhuma aventura. Porque nós estamos até aqui fazendo a ação que as lideranças do nosso povo carregaram nas costas, como uma tora correndo, e que nos passaram no caminho para a gente seguir. Hoje nós temos muitos exemplos históricos de lutas que foram bem sucedidas, fora mesmo aqui do continente, lembrar a luta do Mandela na África, lembrar a luta de Gandhi na Índia, e lembrar a luta vitoriosa de alguns povos nativos no mundo que conseguiram que, fazer com que o Estado colonial diminuísse um pouco a sua fúria. Né? Alguns povos nativos, como na Austrália, na Nova Zelândia, que obrigaram o Estado colonial a recuar e, em alguns casos, fazer um pedido de desculpa pública pelo genocídio. Nós ainda temos que criar as condições para a gente fazer o Estado brasileiro colonial declinar desse lugar arrogante e ainda nos pedir desculpa pelo continuado genocídio que marca a nossa história e que nos divide como se fôssemos gado. Particularmente, eu não vejo nenhum sentido em nos contar dessa maneira. Se desde o Fernando Henrique, o IBGE segue uma disciplina interna que traz uma novidade positiva, que é o fato de o Brasil ser signatário da Convenção 169, a Convenção de Genebra, que estabelece que uma pessoa tem o direito de se autodeclarar negro, indígena, é, branco, amarelo, e que isso não é mais uma prerrogativa do Estado brasileiro, da agência brasileira, da agência do Estado decidir dizer se você é negro, você é índio, você é branco. Essa conquista, ela é no bojo das lutas que nós trouxemos e que imprimiu na nossa Constituição os direitos indígenas. É muito importante que as lideranças indígenas e que os jovens, seja lá quem for que está no campo do debate sobre direitos indígenas, entenda que aqueles direitos que nós conquistamos e que estão é, impressos na nossa Constituição, eles demandam outras conquistas, que inclusive são configuradas agora nas cotas. Nós só temos acesso às cotas porque nós tivemos antes a luta para configurar os direitos que estão na nossa Constituição. O campo das conquistas políticas e sociais, ele, ele é sistêmico. Um movimento abre perspectivas para outras ampliações e para outras conquistas. Então a gente deveria pensar que recuar jamais. A nossa convocação, a nossa convocatória deveria ser é, manter a conquista que nós já fizemos e avançar nos nossos direitos. Agradeço a todos que me ouviram até agora. Eu costumo às vezes estender muito a minha fala e eu acho que eu já é, Fiz uma exposição que, se tivesse a oportunidade de debate, de abrir para uma conversa com quem está me ouvindo, já seria matéria suficiente para a gente considerar que o seminário está aberto. E eu espero que esse seminário seja um sucesso na abordagem de um tema tão sensível, e que tenha sabedoria e coragem para avançar nesse tempo é, duro que nós estamos vivendo. É um tempo em que a gente tem um Estado contra nós, é a sociedade contra o Estado, ou o Estado detonando a sociedade. Mas se os companheiros acham que tem matéria para avançar um debate sobre esse tema, é, que historicamente foi usado como um dispositivo é, negacionista pelo Estado brasileiro, instituir essas categorias como maneira de nos controlar e dominar, que a gente convoca então o debate com sabedoria. Obrigado. Nós que agradecemos, Ailton, uma grande, grande fala, um grande ensinamento e uma abertura de caminhos para as nossas discussões aí. Né? Toda a nossa história de lutas, de resistências, de memórias e, por que não, futuros, né? De raízes e frutos. Né? A insistência em sermos assim seres lutando contra as artimanhas cotidianas do preconceito e do apagamento. Grande guerreiro. Coração, coração nós aqui é é expressamos a nossa, a nossa gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado. Ótimo.